Olá seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo nesse vídeo eu vou compartilhar com você cinco regras secretas da lei da atração que você deve usar para manifestar seus desejos se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o Sininho e deixe um like nesse vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas quando apresentado a lei da atração pela primeira vez o mundo como você o conhece pode parecer mudado para sempre velhos sistemas de crenças são destruídos e é como se abríssemos as cortinas para melhorar nossa percepção bom isso é o que acontece com algumas pessoas para outras a percepção que são os únicos criadores de sua realidade pode ser lenta e cautelosa de qualquer maneira chegar ao conhecimento de que você é realmente quem puxa as rédeas da sua vida pode ser tão assustador quanto libertador, afinal, quando as coisas não acontecem do seu jeito, você descobre que não tem ninguém para culpar, a não ser você mesmo. Mas não se preocupe, tornar-se consciente da lei da atração e reconhecer o incrível poder que você tem para moldar sua vida não precisa ser tão assustador quanto parece inicialmente. O primeiro passo é se tornar mais consciente, ouça seus pensamentos bem como as palavras que você está usando, comece a mudar sutilmente todos os negativos para positivos e o resto deve fluir a partir daí. Preste atenção nessas 5 dicas e esteja consciente delas para que a lei da atração funcione mais rapidamente e de forma positiva em sua vida. Número 1 um, – Conscientização Prática Você apenas manifesta aquilo a que dá atenção. Portanto, comece a praticar melhor a autoconsciência, para garantir que seus pensamentos estejam direcionando suas energias para onde você deseja. Preste pouca atenção às coisas que o deixam infeliz ou aos seus medos. Em vez disso, concentre sua atenção no que você deseja. Se você se tornar mais autoconsciente, será capaz de reconhecer pensamentos e sentimentos úteis e pensamentos e sentimentos inúteis, a partir daí, você pode começar a decidir em que deve prestar atenção e no que ajudará você a manifestar sua vida de sonhos e objetivos. Número 2 – Não se preocupe com o como e nem com quando. Sua única preocupação deve ser se sentir bem e saber que o universo está trabalhando para tornar possível tudo o que você deseja. Quando você começa a pensar sobre como ou quando o universo pode manifestar seus objetivos para você, você está trazendo preocupação para a equação, diminuindo suas energias. Lembre-se sempre: tudo parte de nós e retorna para nós. Não vale a pena se preocupar com o futuro ou ficar remoendo o passado. Confie no universo e seja grato por todas as coisas positivas que você tem em sua vida no momento presente. Número 3 haja como se já fosse real e mais uma vez eu vou falar sobre esse tema se nossos pensamentos são iguais então precisamos alinhar nossos pensamentos e energias com as coisas que mais queremos é aqui que entra o haja como se fosse real por exemplo se sua meta é ser rico você precisa se sentir como se já fosse a pessoa mais rica que conhece para fazer isso você precisa praticar alguns hábitos um exercício muito bom é você ir jantar num restaurante de luxo ou ir a uma cafeteria num bairro nobre e tomar um café observando o ambiente e se sentindo próspero, ir num fim de semana a um clube onde pessoas prósperas frequentam e agir como se já fosse uma pessoa rica. Isso pode ajudá-lo a realmente visualizar e imaginar como se sentiria quando alcançar seus objetivos e pode ajudá-lo a se sentir mais positivo ou positiva e motivado para alcançar e realizar sua vida dos sonhos. Número 4. Você quer, mas não precisa. Querer algo é perfeitamente razoável e o universo pode responder a isso. Quando você precisa, no entanto, está criando resistência, tornando impossível manifestar o que você deseja. Quando você sente como se precisasse de algo, suas energias e emoções são de falta e negatividade, portanto, colocando-o em uma frequência negativa muito distante daquela com a qual você precisa estar em alinhamento. Tente se concentrar no que você tem e no que é grato, isso vai lhe trazer mais dessas coisas positivas. Tente não se concentrar no que falta ou que gostaria que tivesse, em vez disso, pense nas coisas de uma forma positiva. E vamos para a quinta e última dica seja ativo por último mas não menos importante não se esqueça de sempre agir você precisa agir positivamente em relação aos seus sonhos e objetivos isso não deve apenas ajudar a elevar suas energias positivas mas pode ajudar a tornar seus objetivos mais reais em sua mente mantendo seus pensamentos na lei da atração isso deve de fornecer inspiração sinais ferramentas e recursos que você precisa para chegar ao seu objetivo. Se você deseja trabalhar num determinado cargo, ficar em casa esperando não vai adiantar nada. Se faz muito tempo que você está esperando um trabalho e essa oportunidade não chega até você, encontre um trabalho em outra área. Lá você terá acesso a mais pessoas. E utilizando a Lei da Atração, aparecerão oportunidades, pessoas e circunstâncias para te levar até o teu objetivo.